Meus parabéns, é, olha, ele desenvolveu um trabalho, né, a gente desenvolveu o trabalho e ganhamos um certificado, ganhamos um certificado, no nosso trabalho foi aceito, nosso trabalho estava tá muito bem feito e graças a Deus foi aceito e a gente ganhou um certificado de participação, e é assim mesmo que a gente consegue, né, não é ter, ter afobação nem medo. Pessoal, bem-vindos, lamentavelmente, ao tema 7, a unidade 7, desculpa compartilhando informações, esse é o tema 40, vamos nos despedir, publicando um trabalho científico, a gente publicou e graças a Deus conseguiu, e você, já está aí pesquisando a revista, o evento que você vai publicar o seu trabalho, seu educador, educador orientador, já orientou, seus professores também, vai prestar na escola, vai prestar na universidade, em uma revista científica, então busca essas informações. Eu vou dar uma dica para vocês só para finalizar a conversa. Deixa eu abaixar aqui que a gente já publicou nosso trabalho, fim de papo com o computador. Agora é com você. Olha só, quando você for publicar o seu trabalho, primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: primeira coisa, observe onde você vai publicar o seu trabalho. Por quê? Porque, a depender do local que você publica o seu trabalho, existem normas. É, existem normas específicas. A BNT. Geralmente, meu nome, Matheus Ribeiro Menezes. Como é que fica a referência bibliográfica? Lembra? Menezes, Matheus Ribeiro. Muito bem. Tá? Só que tem revistas que preferem Menezes, m.r. Acabou. São normativas. Você vai discutir com a revista? Não, você quer publicar. Então, observe bem. Se ele quer na BNT, se ele quer na APA... Oxê! Tem outra, outra forma de publicar? Tem. Outra forma de referência? Tem. Tem a PMLA, a Vancouver. Tem várias, várias fontes de referência aí. Chega a dar uma coceira na careca. Então, tenha calma. Não fica desesperado. Os orientadores de vocês, o educador que está aplicando esse material, ele vai orientar você em relação a esse trabalho. Não se preocupe, tá certo? Se for um resumo expandido, um resumo, você pode publicar tranquilamente, é mais tranquilo. Tá? Se for uma apresentação, o seu resumo foi aprovado, você vai apresentar, vá lá, seja aprovado, tira um certificado desse, mostre que você veio realmente para fazer a diferença. Agora, tem que ter calma e tem que ter paciência. Às vezes, quando você publica um trabalho, geralmente demora um bocadinho, né? Demora três, quatro meses, porque os avaliadores, né, geralmente de artigo científico, eles avaliam é, de forma a cegas. Como assim as é cegas? Ah, ele pega assim um artigo de olho fechado, escolhe, não. Não. É as cegas é como? Você não vai botar nenhuma identificação. Cuidado. Não deixe res, resquício de nome né, de você e você não bota nada. Geralmente a revista ela já orienta isso. E você manda. Aí, um avaliador pega, lê. Olha, que trabalho bacana. Mas tem umas coisinhas que tem que mudar. Tá, tá, tá, tá, tá. Por mim, tá aprovado, se ele mudar. Aí, o outro avaliador lê. Hum, não gostei muito, não. Por mim, tá reprovado. Aí o outro lê, não, tá aprovado, pronto. Dois aprovaram, tá pré-aprovado. Agora tem que arrumar para ver se depois de arrumado vai ficar do jeito que os avaliadores querem. Eles não sabem quem são eles entre eles, que cada um recebe separado. Uma revista científica tem o quê? 10, 15, 20 avaliadores ou mais, né? Então ele não sabe quem recebeu, não sabe quem avaliou, é a CEGAS, eu não sei quem eu tô avaliando, né? Uma questão ética, eu não vou saber quem eu estou olhando. Pode ser meu aluno, eu podia puxar a sardinha para o meu aluno? Por que não, Xê? Puxar a sardinha para o meu aluno? Mas, eticamente, isso é indecente, isso é imoral, né? Então, eles não sabem quem são, e aí eles aprovam ou não. Matheus, eu reprovei, não tem problema. Eu tive um artigo negado né, em nenhum um congresso que eu participei da ciência da informação, eu tive um artigo negado. E me deixou triste? Não, eu peguei o mesmo artigo reformulei, arrumei todinho e publiquei em outro congresso e pronto, foi aprovado. Agora cuidado, olha a dica, você não pode publicar o mesmo artigo, o mesmo, em dois congressos ou duas revistas de forma simultânea, calma. Eu submeti e submeter é levar o trabalho para ele ser avaliado. Submeti a esse evento, esperei a resposta, não deu, foi negada a resposta, eu pego o meu trabalho de volta com as considerações, claro, que eu vou mexer para deixar mais arrumado de acordo, porque eles deixam as contribuições sempre. Não tem nenhuma revista que não deixa contribuição. Ah, foi negado porque foi. Não. Eles sempre deixam a contribuição para melhorar. E aí você tentou publicar nela né, de novo ou tenta outra e vai tentando, esperando sempre o respeito né, à revista. Se você submeteu a revista, por exemplo, é, Inovações e Ideias, que é uma que eu já publiquei da Universidade de Tiradentes, se você submeteu essa revista, espere. Ah, mas demora, está demorando mais de seis meses. Deixa lá de molho. Você não pode pegar e publicar em outra revista. Ah, mas eu mudei umas palavras, eu mudei um enredo. Não, mas a pesquisa em si é a mesma. Né? Isso é antiético. Não faça isso. Deixa. Mas, Matheus, se for um resumo expandido, aí você entra em contato com a revista e fala, olha, eu tenho um trabalho no formato de artigo sendo publicado em uma revista. Só que eu consegui desenvolver, a partir da minha pesquisa, um resumo expandido. Você não pegou o artigo e tirou Ctrl-C, Ctrl-V, não. Você desenvolveu com outras palavras, só que em um formato diferente. Um resumo, um resumo expandido. Pode? Algumas revistas permitem, outras não. Né? Outras pedem. Muda o título, muda a forma de apresentação. Então, tem que ter muito cuidado. Claro que uma, que uma pesquisa, dependendo da profundidade, ela pode se desdobrar em vários artigos científicos, várias, vários pensamentos, vários resultados... Várias filosofias que você analisa os dados de forma qualitativa, quantitativa, e aí se vai. Porém, tem que ter o respeito, tem que ter essa ética. Eu não vou pegar qualquer trabalho né, que eu fiz e vou sair empurrando em revista para conseguir ser aprovado, porque você não vai ser. E outra, se cruzar as revistas, entre eles eles conversam. Se eles descobrir que tem uma revista publicando e outra revista também publicando, eles podem cancelar o artigo. E cá para nós. Pega mal para o seu filme, queima o filme. Não deixe isso acontecer. Faça como a gente. A gente pegou, fez um trabalho, mandamos, submetemos e publicamos e ganhamos nosso certificado. Tá certo? Então, meus parabéns por você ter chegado até o final desse curso. Né? Os professores, com certeza, devem fazer algum trabalho com vocês para vocês publicarem. E você nunca desista. Qualquer coisa, reveja os conteúdos. Entre em contato pelo prof.mrm.live.com que é o e-mail que está na capa do seu livro, né? na contracapa, nas primeiras páginas. E fique à vontade, estamos aqui à sua disposição. Né? A gente vai seguindo aqui junto, estudando, trabalhando, eu e meu querido amigo aqui, de, compa de companhia de todos esses vídeos maravilhosos que a gente fez, e, lamentavelmente, a gente vai se despedindo de vocês. Mas a gente deseja boa sorte, né? muita fé, muita paz e sucesso na carreira de vocês, que vocês merecem. Até mais, pessoal. Fica com Deus. Meu, muito obrigado.